Após um rally de três máximas históricas consecutivas, a bolsa brasileira acabou não aguentando a pressão e cedeu a realização de lucros. Além disso, tivemos também os dados abaixo do esperado nos pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos, o que acabou desanimando também os mercados lá fora. Por aqui, o principal índice da B3 teve queda de 0,52%, perdendo patamar dos 107 mil pontos. Já o dólar registrou alta de 0,3%, fechando o dia negociado a R$ 4,04. A mineradora Vale divulgou seu lucro trimestral para o terceiro trimestre, que apesar de ter subido quase 14% a mais em relação ao mesmo período do ano passado, ficou abaixo das expectativas do mercado. Já a Petrobras anunciou um lucro líquido de 9,1 bilhões de reais, que apesar de ter sido inferior ao trimestre anterior, superou bastante as expectativas do mercado, que eram de aproximadamente 8,4 bilhões. Mas, como esses resultados, tanto da Vale quanto da Petrobras foram divulgados após o encerramento do pregão dessa quinta, isso poderá impactar bastante no preço dessas ações no pregão de amanhã, sexta-feira. E por falar em sexta-feira, ainda na esteira dos balanços do terceiro trimestre das empresas, teremos os resultados da Ambev, a expectativa de lucro líquido está em cerca de 2 bilhões e meio de reais.